Viva, irmãs e irmãos na fé, eu tenho estado agora a estudar teoria musical e estou a descobrir que tenho feito tudo errado, ou quase tudo errado. Apesar de as melodias que eu tenho, por intuição, apresentado serem realmente muito serenas, com, com bastante beleza e que inspiram paz e tudo, portanto a verdade é que a nível de teoria musical e da estrutura musical como deveria ser está tudo mal por exemplo, um, um simples exemplo vamos ver o que eu faço Portanto, isto é um ritmo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mas depois faço assim 1, 2, 3, 4, 5 e depois volto para baixo 6, 7 8 e depois começa outra vez, um, dois, três, 1, dois, três, quer dizer, isto não se pode fazer, em música não se pode fazer. É curioso que tocando assim de improviso, de sentimento, como eu costumo dizer, qualquer coisa é possível, né? nós podemos fazer tudo, desde que o sentimento comece a fluir, mas na verdade depois, se queremos escrever a música, estruturar e pôr num hino, não pode ser assim. Eu estou bastante contente de ter descoberto e estar a descobrir as coisas que estou a fazer mal para poder corrigir. Mas é evidente que também se perde muito de espontaneidade. Perde-se. Eu, eu vou tentar fazer das duas maneiras. Eu vou tentar fazer, começar a pensar realmente mais, porque eu agora já estou condicionado. Se eu começo num ritmo... Um, dois, três, agora tenho que fazer sempre um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Perde-se a espontaneidade, eu posso estar a fazer assim e de repente sempre fazer só um, dois. E agora um, dois, três. Isto a nível musical que eu fiz agora aqui é o caos. Passar de um ritmo 1, 2, 3 para 4, 5 para 6, 7 para 8 para 3 outra vez. É, é, quer dizer, não se pode fazer. Eu sinceramente nem sei bem o, o que dizer, não é? É como ia. Como estava a estruturar o pensamento. Vou ganhar. Uh, perfeição musical para poder depois escrever eu já sei quase escrever as, as notas portanto vou, vou escrever o meu primeiro hino com a pauta com as notas, com a letra, com tudo portanto vou ficar muito, muito feliz de, de o conseguir fazer e é, é algo que todos podem tocar enquanto que isto que eu fiz aqui não se pode tocar Porquê? porque nem se consegue escrever não se consegue escrever se eu começar em 3, 4, que é isto 3 eu depois não posso passar para 2 depois voltar ao 3 outra vez depois ficar aqui e meter 4 e voltar ao 3 outra vez não dá isto é impossível de escrever não, não há notação musical para isto ou se é houver está errada e portanto não tem não tem valor de qualquer das maneiras eu vou continuar a gravar vídeos a tocar onde eu vou tocar a soltar o sentimento não estou minimamente preocupado se o que estou a fazer está bem está, ou, ou está mal. Desde que soa bem, de, desde que soa bem, desde que eu sinta que está a fluir e que tem harmonia. Enfim, harmonia não pode ter, né? tecnicamente, se começa em 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, se passa para 4 ou para 5 ou para 2 e depois volta para 3, não tem harmonia. Mas pode ter outra coisa qualquer especial, que eu não sei bem explicar o que é, é espontaneidade. Porque se é verdade que estas regras existem... Por um motivo, para que as coisas fiquem perfeitas, também é verdade que existem coisas que não são perfeitas, mas que também estão bem, também estão. também são válidas. Noutro tipo de contexto, talvez, num contexto mais de jazz, de música jazz, música de improvisação, música livre, sem regras. Mas a verdade é que também não queremos música sem regras, de forma que eu vim partilhar com as irmãs e os irmãos da fé. Estou numa encruzilhada muito interessante. Estou a aprender, estou a aprofundar. Vou corrigir, porque é evidente que para escrever o tal os tais hinos, tem que estar tudo certinho. Senão não tem valor e ninguém vai nunca usar. Mas, por outro lado, eu de vez em quando vou tocar à minha maneira livre. E depois, daquilo que sair, tendo a oportunidade de ver o gravado, vou vendo e dizer, olha aquele movimento que é engraçado, aquilo tem o um som... Interessante, deixa cá acertar com os tempos. E é isto, é este o meu plano. Portanto, tentar viver em dois mundos, tentar viver num mundo espontâneo, da intuição, do sentir, do que veio, porque nós temos que, nós temos que enfrentar a realidade, nós somos cristãos. Eu não sou músico, não quero ser músico. Portanto, Nós somos cristãos, eu sou cristão. Comecei a tocar para cantar louvores, para agradar ao Senhor. Tenho que os fazer bem feitos, vou fazê-los bem feitos. Mas depois também quero fluir, sentir, porque o cristão tem que sentir a presença do Espírito Santo. Nessa presença do Espírito Santo eu posso fazer música excelente do ponto de vista do Espírito, mas que pelas regras aqui dos humanos, pelas regras musicais, é errado. Mas a nível espiritual pode não ser errado, por isso... Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou tocar de espontâneo, sentimento de ter o cérebro firme no Senhor e começar a, a tocar e a fluir o melhor que for saindo, conforme eu for progredindo. E depois daí, então, vou tentando pôr de maneira aceitável para os outros músicos algumas partes. Portanto, vou manter, vou manter as duas formas. Acho muito interessante. Eu ficaria muito triste se eu começasse... O meu cérebro começar só a pensar, por exemplo, aqui é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Isto de certa maneira é assim um bocadinho. É um bocadinho de tijolos, né? tijolos é que são todos iguais Pois tijolos são todos iguais Fluir na música Eu posso, eu posso parar uma, uma nota e depois seguir as outras mais... e depois parar... Por exemplo, aqui, quando é um, dois, três... Supostamente este tem que ser mais forte... Eu muitas vezes já repararam, eu muitas vezes faço isto e depois quando venho ao primeiro... O primeiro vai mais lento. Isto é um erro inacreditável. Qualquer professor, qualquer professora de música, lança as mãos à cabeça. Mas na verdade... Isto tem muito sentimento, reparem. Enfim, não vou estar a alongar-me mais, depois começo-me a repetir. Há uma frase muito interessante que eu e a minha mãe usamos há muitos anos. É adaptada, já nem sei de onde, mas ouvimos em qualquer lado, mas não bem assim. E que diz o seguinte. Em todo o ganhar, existe perder. E em todo o perder, existe ganhar. Ou seja, eu estou a ganhar aqui uh, perfeição musical, eu vou e vou apresentá-la e vou fazê-la perfeita como deve ser, mas também posso perder espontaneidade, sentimento, especialmente sentimento cristão. Eu tenho um bocadinho de medo que, em vez de estar concentrado porque vamos ver uma coisa quando eu estou a tocar o piano se estou sem regras eu posso ter o cérebro concentrado no Espírito Santo no Senhor Deus Pai em Cristo Jesus ou seja, eu estou concentrado não, não quero saber se o que eu estou a fazer é, é errado, se é, se é certo estou a fluir né? se eu estiver se eu com o cérebro a dizer 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Onde é que está a concentração do cérebro no Espírito Santo? Este é que é o verdadeiro problema para um, um músico cristão. É isto. É tocar com o cérebro com o coração nas regras da música ou tocar com o coração no Senhor? Buscar ao o Senhor de todo o coração. Não há espaço para estar aqui a contar. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui já não está três, porque este já vale por dois. Né? Deixei cá ficar o dedo, já é três, quatro. Já está mal. Se eu estiver preocupado com este tipo de coisas, não estou de certeza concentrado no Senhor. Estou longe do Senhor. Se estiver longe do Senhor, quebra-se a corrente do Espírito Santo. Claro, não será assim tão radical como estou a dizer, mas, mas quebra um bocadinho. Quebra, de certeza quebra um bocadinho. Eu tenho que estar a tocar e a pensar no Senhor. Não é pensar, é sentir, é, é, é a presença, é estou no Senhor. E depois deixar as mãos fluir. Quanto mais prática tiver, quanto mais conhecimentos de piano tiver, mais perfeição vai haver. Mas não posso estar a pensar neste tipo de regras. Né? E, por exemplo, eu nunca usei o, o tal aparelho que conta aos tempos. Né? Tac, tac, tac, tac. Para um, para, um, para um piano espiritual, é, é um horror. E se não o tiver, e se estiver eu a contar mentalmente, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, é, é, é, é o contrário do que o cristão tem que fazer. O, o cristão tem que estar primeiro concentrado no Senhor e depois no outra parte do cérebro, concentrada mais ou menos no piano, na nossa vida, no dia-a-dia. -dia. Porque é verdade, irmãs e irmãos, como todos sabemos, o cérebro pode concentrar-se em duas coisas ao mesmo tempo. Pôr uma concentração grande num sítio e uma pequenina no outro. E, portanto, nós temos que ter a grande no Senhor e o pequenino aqui na nossa vida, neste caso, no piano. Se eu fizer o grande no piano e tiver o pequenino no Senhor, não pode ser. De forma que... Resumindo, que isto já está a ficar longo, que conclusão é que eu tirei? É isto que eu disse. Tocar sem regras. Gravar, ver e depois dizer, olha, aquele, aquele, aquele, aquele pedaço foi, foi extraordinário, vamos, vamos então pôr regras. E depois fazer. Não há outra solução. É tentar ter as duas coisas ao mesmo tempo o mais possível. A paz serena do Senhor, a paz serena da presença do Senhor seja com todos.